e 23. e vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aí O que eles atualizaram, né? O que tem de novo nessa atualização aí Galera, antes de, de começar Já deixa aquele like, se inscreva no canal E ative o sininho pra estar tá recebendo notificações passe no nosso canal, parceiro Link na descrição E bora lá pro vídeo, vamos ver o que eles atualizaram aí no jogo, né? É, nessa nova versão aí Vamos estar tá dando uma olhada aqui no, no Google, né? Eu atualizei pra vocês Tá aqui, vamos lá é, o que há de novo? Adicionadas novas transações para várias telas. É, eles arrumaram aí umas transações aí de. para a tela, né? Para as telas, né? Quando você vai trocando de uma tela para outra, mudança das animações da multidão. Eles é, implementaram aí algumas animações aí. Se eu não me engano, comemorações também, novas comemorações aí. E algumas correções críticas de bugs, né? Deve ser algumas... É... Alguns bugs aí Que tinha muita gente reclamando que o save tava crashando Tava acontecendo algo assim do gênero, entendeu? Muitas outras coisas aí Eles estão arrumando, né? Aos poucos, os bugs aí E se eu não me engano também teve uma atualização de transferências, né? Atualizações de transferência aí Deixaram um pouquinho mais... É... Atu... Deixaram mais atualizado, né? Já que a janela de transferência fechou E bora lá pro jogo Pra tá vendo aí o que o que mudou em algumas coisas que mudaram eu sei que tem umas novidades aí bem interessante aí vamos tá dar uma olhada aqui no jogo vamos lá voltamos aqui pro jogo aqui é... o primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui é na criação de... de clubes tá galera eu peguei um exemplo aqui vou estar tá mostrando para vocês uma coisa que eles implementaram inclement... no jogo tá vamos supor pô eu enjoei do meu escudo ah enjoei do meu uniforme e tudo mais. Eu quero trocar o uniforme cada... Cada temporada eu quero estar tá, tá com o uniforme novo. Eles adicionaram, galera. Eles adicionaram aqui, ó. criar o clube. Ou seja, a gente pode estar tá colocando outro nome. É, pode estar tá arrumando a logo. Igual aqui, ó. Vou pegar aqui vamos trocar logo aqui. Vamos colocar essa. Colocar... É só um exemplo, tá, galera? Vendo, ó. Vamos deixar branco aqui. A gente pode é, colocar o nome, né? O nome do time, né? Como vocês podem ver que isso aí veio na atualização passada Tá? A gente aperta Confirma, tá? O uniforme também É a mesma coisa, tá? Mesma coisa aí no uniforme A gente pode estar tá mudando, apertando Confirma, e a gente confirma aqui Galera E a gente aperta, opa, errei Apertei errado A gente aperta, confirma, e tá aí Galera, ó, a gente troca logo, os uniformes Como eu falei pra vocês, isso aqui foi Uma das atualizações, né? Que, que teve aí no jogo como as outras atualizações que eu falei pra vocês. Alguns bugs eles, eles corrigiram, né? É, é, alguns bugs. É, comemorações novas. Torcida, né? Esses negócios aí, eles melhoraram, né? Eu espero que eles tenham melhorado aí nas transferências. Na... Alguns bugs aí de transferência que o pessoal tá me falando, né? Várias e várias vezes. Pô, que que? Mas o bug de transferência né, tá, tá... Eles não corrigiram e tal. Eu espero que eles tenham corrigido aqui nesse... Essa nova atualização, vamos tá voltando aqui e vamos tá dando uma olhada no clube, né? Tá dando uma olhada aqui nos, no, nos elencos aí. Vamos lá, eu já tenho. Eu já, já comecei dando uma olhada aqui. Deixa eu lá olhar meu último save. Beleza, é 1.08. Tá aqui, é o mais recente, né? Esperar carregar aí. É. Tá aqui, é. Como eu falei pra vocês, a gente só vai poder ver se eles consertaram realmente os bugs é, jogando, tá, galera? Jogando. Não adianta chegar aqui, sentar aqui e falar pra vocês, olha, eles consertaram esse bug, esse bug, esse bug. Não, eles só colocam lá as novidades de atualização, que só foram aquelas três. E, e eles falam, ó, oh, corrigiram, corrigimos alguns bugs críticos. Bugs críticos deve ser algum bug que... Como eu posso estar dizendo para vocês, algum bug que tava deixando meio... É chato, né? É, o jogo, né? Como o das transferências, que muita gente me falou. Teve gente que me falou também do, do bug do, do save, né? A pessoa salva, o bagulho não carrega. E esses tipos de bugs aí, tá ligado? Mas eles estão melhorando, estão arrumando cada... É aos poucos, né? No caso das transferências, eu posso estar mostrando aqui para vocês. Vamos pesquisar aqui o Lodge. O Renan Lodge, se eu não me engano. Aqui, ó. Renan Lodge. Como vocês podem ver. Ele não tinha ido, né? Ele tava na atualização passada. Ele tava no, no Atlético de Madrid ainda. Aqui ele já tá no... É... Northern Forest, né? Tá aqui no Notchern Forest. Se eu não me engano, ele tá por empréstimo. Ele tá por empréstimo aqui, ó. Tá aqui, tá certinho. Como vocês podem ver. Isso aí, é as, as atualizações de transferências que... Eles fizeram agora que fechou a janela, né? Fechou a janela na Europa, né? Se eu não me engano, fechou aqui no Brasil também. Beleza, galera? É isso aí. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Passem no nossos canais parceiros. O link na descrição. E tamo junto, galera. Foi como eu falei pra vocês. Os bugs, pra gente saber quais qual bugs que eles consertaram, é realmente jogando, tá? É realmente jogando o jogo aí. Se alguém percebeu que eles é, consertaram alguns bugs aí que vocês estavam é, já agoniados porque eles não consertavam, vocês deixam no comentário aí pra gente aí. ó ah, o que é que eles consertaram tal bug. É, o bug da transferência ainda tá. E vice-versa, tá, galera? É, beleza? Deixa aí nos comentários, deixa o like aí. Tamo junto, valeu e fui! <música>